E aí galera, beleza? Quem falando aqui é o Daryl, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês é como vocês podem estar vendo as respostas do Burning sem ter que ver os anúncios, né? Porque vocês não sabem, recentemente o Burning ficou pago, e aí pra você tem que ver um vídeo pra você ver respostas, o que né? na maioria das vezes esse vídeo não funciona, né? Então hoje eu vou ensinar pra vocês seis métodos pra vocês estarem é, vendo as respostas sem precisar ver esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. O primeiro método que eu queria mostrar pra vocês é o de guia anônima. Que é que tá funciona tanto para o celular como para o computador. Que é o seguinte, no seu celular, no seu computador, né? Você copia o link da, é, é, da pergunta né, que você quer, do, do link do brain, E você vai numa página lembra. Fazendo isso, pronto, você já consegue ver a resposta. Só que tem um porém, se você for pesquisar várias e várias vezes, várias perguntas, né? Você vai ver que ele não vai funcionar né, porque o cookie ele fica salvo nessa seção específica né, apesar de ser página anônima. Então pra você ver isso várias e várias vezes, você tem que fechar essa página anônima de novo e pesquisar de novo. Assim você vai conseguir ver a resposta a tudo certinho, beleza? É, a segunda forma é de você desativar o cookie do seu navegador. Você vem aqui no seu navegador, eu tô usando um navegador chamado Brave, mas eu acredito que seja igual nos outros navegadores. É o seguinte, tu vem aqui numa coisinha, clica em Cooks e clica em Block Done e recarregar a página. Desse jeito, o cookie não vai estar tá salvo no seu computador E pronto, você vai conseguir ver a resposta certinho para vocês ativar isso, só você vir em Cookies de novo Blockage, Allo, Done e recarrega a pasta A outra forma de você também ver essa parada Eita bicho, buga a resposta aqui Aí, botou uma outra forma rápida de você ver isso também é você tirando um print. Por exemplo, aqui no meu computador eu tenho um programa chamado Light Shot e quando eu parto o botão para tirar a print dele a tela fica meio congelada e aí eu consigo ver a resposta. Porque eu, eu seleciono aquela parte da print e aí eu consigo ver a resposta. E isso é bom também para você que tem uma internet ruim. Então se você tem uma internet ruim ou tem uma, uma agilidade nos dedos aí você consegue fazer, tirar print bem rapidão. Porque quando você recarrega a página, os elementos eles vão carregando um por um. Então até carregar essa parte de bloquear essa resposta, você já vai ter conseguindo tirar uma print então eu vou tentar fazer isso aqui mas, é mais é para mostrar pra vocês mas é difícil tá bom vamos lá então aí nossa consegui mano pelo amor de deus que negócio difícil cara mas é isso não é só você tirar a print no momento certo enquanto você tá carregando a página e aí você consegue ver direitinho é uma foi inclusive a primeira forma que eu descobri é um pouco difícil mas você pode tentar Quarto método aí né, pra você tentar isso, você tem que apertar F12, você vem aqui nessa engrenagem e descer tudo, aí aqui você clica em Disable JavaScript, desse jeito, você vai desativar o JavaScript da página, porque o JavaScript é essa parte que bloqueia essa é, a resposta, né, que faz bloquear essa resposta, só que tem um porém, quando você vê a resposta do certinho, e se você for daquelas pessoas que pesquisa nessa barra de pesquisa do próprio Brain, é bom que você ative de volta, porque o JavaScript é responsável por essa parte. Ele que faz essa pesquisa, ele que faz essa requisição pro banco de dados do Brain, entende? Então sempre que você for pesquisar, né, se você for uma pessoa que pesquisa pelo próprio Brain, pe é, ativa de novo e, e aí você pesquisa desse jeito. Aí sim vai funcionar certinho. Uma outra forma também, aqui ainda no DevTools, né, que tem padrão todo todo navegador, é você clicar nesse mousezinho aqui, clicar na, na resposta que tá aqui, né, e em cima desse After, você clica com um o botão direito e edita como HTML. Desse jeito você vai conseguir ver a resposta tudo certinho. Só ver aqui a parada está tudo certinho. E por fim, o último método, é você ver o código fonte da página, né, aí no seu computador você pode apertar Ctrl U. E aí, você aqui vai estar todo o, código, é, todo o código fonte da página. Aí você aperta Ctrl F. Apertando Ctrl F, você digita isso aqui: Answer Box Test. Porque Answer Box Test é o nome das divs, né? É o nome do onde está selecionado o texto, né? Onde está a propriedade onde o texto fica, né? A caixinha de texto ali. Então, as divs aqui do Brain geralmente tem esse nome. Então, se você pesquisar aqui ó, por Answer Box Test, você vai ver: Resposta B15 metros, né? E já aqui, se você voltar aqui, né? Vai ter outra também, né? Só que, lembrando, essa aqui é uma... É, essa aqui eu peguei uma pergunta que é fase de ver, né? tá bem aqui no começo, mas também serve aí. Então é isso, galera. Esses foram seis métodos aí que eu mostrei pra vocês. Espero que tenha ajudado alguém. E espero que você tire ideias nessa prova, viu? É isso aí. Tamo junto, é nóis. Até a próxima.